Sejam bem-vindos ao Trabalho em Revista 1, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso. Você confere nesta edição. Sistema de Videoconferência do TRT permite que advogados do interior façam sustentação oral sem precisar se deslocar até Cuiabá. Eu penso que é em um curto período avançar de forma que o advogado possa proferir sustentação diretamente lá do seu escritório. A reforma trabalhista e a dúvida de um internauta sobre a homologação da rescisão. E também uma entrevista sobre a reforma da Previdência com a professora Sara Grinima. Tudo isso agora no Trabalho em Revista. O sistema de videoconferência implantado pelo Tribunal em 2015 permite a advogados do interior de Mato Grosso fazer sustentação oral em processos na capital. E tudo isso sem precisar se deslocar de sua cidade. Veja como funciona. Para defender o cidadão que entra na justiça, os advogados muitas vezes têm um desafio a mais em Mato Grosso, que é superar as grandes distâncias para participar das sessões de julgamento. O Tribunal Regional do Trabalho investiu em tecnologia para superar dificuldades como esta, utilizando o sistema de videoconferência. Implantado para realizar reuniões de trabalho e cursos de capacitação, o sistema também tem sido utilizado para sustentações orais de advogados nos julgamentos na sede do Tribunal. A distância, eles podem apresentar os argumentos de defesa de seus clientes para os magistrados. O Tribunal avançou em termos de tecnologia, levando com isso ao advogado, é, aproximando mais o, o jurisdicionado, cada vez mais do tribunal, né, reduzindo distâncias. Hoje, advogados que percorriam 1.200 quilômetros para se deslocar no, no, na cidade do interior, para vir até aqui para é, a sustentação oral presencial, ele pode fazer isso se deslocando em 5, 10 minutos dentro de sua cidade até uma das varas do trabalho e de lá proferir sua sustentação como se estivesse aqui presente. O sistema foi implantado na Justiça do Trabalho em Mato Grosso em 2015. Para utilizar, o advogado só precisa ir até uma unidade mais próxima. Em uma dessas audiências, conversamos com o advogado Aloysio Barros, que falou com a gente via videoconferência lá da cidade de Sinop, a 500 quilômetros de Cuiabá. Além da agilidade, ele comentou que a tecnologia beneficia as partes interessadas no processo, garantindo mais oportunidades para a defesa dos argumentos, não tendo que arcar com as despesas de viagens. Daqui a pouco o senhor tem uma outra audiência aí mesmo, na vara de Sinop, e talvez isso não seria possível se não fosse a videoconferência, né? Isso, isso mesmo. É, peculiarmente, essa semana eu sou bastante atribulado, né? Então, realmente, se tivesse que deslocar Cuiabá para poder sustentar é, é, diretamente no plenário, realmente é, ficaria muito custoso em termos de tempo e também financeiramente para mim. Então, isso facilitou bastante. Se não tivesse essa opção de fazer por videoconferência conferência, é, certamente eu não pararia fazendo sustentação novamente hora processo hoje. A perspectiva é de que o tribunal avance ainda mais. Eu penso que é em um curto período avançar de forma que o advogado possa nem precise se deslocar até uma vara do trabalho, que ele possa diretamente do seu escritório, a partir com o uso da tecnologia, um ambiente apropriado e seguro para isso, é, proferir sua sustentação diretamente lá do seu Escritório. O TRT Responde, dessa edição, fala sobre a homologação da rescisão. O que muda com a reforma trabalhista? Confira a explicação do juiz André Molina. nos questiona a respeito da famosa homologação da rescisão contratual. Como é hoje, todos os trabalhadores que têm mais de um ano de contrato, é obrigatório o pagamento da rescisão, o famoso TRCT, passar por uma homologação ou uma revisão pelo sindicato da categoria, que confere se as verbas quitadas estão de acordo, faz a homologação, lança eventual ressalva proporcionando ao trabalhador que pleiteie diferenças na justiça do trabalho. E como é que vai ser a partir da reforma trabalhista? Esta necessidade de homologação, esta obrigatoriedade de homologação ao final do contrato não mais existirá para qualquer tempo do contrato. Então, um trabalhador com 10 anos de contrato, ao fazer a rescisão, poderá fazer a homologação é, é, Desculpe, poderá fazer a rescisão diretamente com o seu empregador. Sentam os dois, afeito feito o pagamento, assinatura da rescisão, recebimento e tudo mais. Qual é a novidade em relação à reforma trabalhista? É a possibilidade ou a faculdade de as partes querendo comparecerem a um sindicato para fins de fazer um termo de quitação anual. Então trabalha-se durante o um período de um ano, em dezembro, no final do ano, comparecem comparece ambos ao sindicato da categoria e ao pagamento de todas as verbas relacionadas àquele ano, 13º, a férias do ano, eventual hora extra, eventuais diferenças de salário, comissões, o empregado recebe aquele valor e dá um termo de quitação anual, cujo termo de quitação anual tem a pretensão de zerar Qualquer discussão em relação àquele ano do contrato. De modo que, se eu trabalhar cinco anos e fizer termos de quitação anual ao final de cada ano, em tese, eu não terei nada para discutir depois em nenhum processo trabalhista. Então há que se ter cuidado, tanto de uma parte quanto de outra, ao assinar ou ao fazer pagamentos nesse termo de rescisão anual. E a partir de hoje, nós vamos mostrar o que foi destaque em nossa página no Facebook durante 2017. E quem traz os melhores posts para gente é a Juri. É isso aí, Ezequias. Vamos mostrar os posts que mais fizeram sucesso em nossa página em 2017. E olha, teve tanta coisa boa por aqui que foi difícil escolher os preferidos dos internautas para mostrar novamente aqui no programa. Mas a gente fez o que pôde e olha no que deu. Vamos ver se você se lembra deste post que fala das diferenças entre diarista ou doméstica. Você sabe qual é? A diarista trabalha de forma não contínua, com mais flexibilidade. Recebe o valor da diária antes ou depois do trabalho, sem benefícios. Não tem controle de jornada e trabalha só dois dias da semana no mesmo local. Já no caso da empregada doméstica, o serviço é contínuo, em dias pré-determinados, na residência da pessoa ou da família, recebe salário e demais verbas trabalhistas, como férias e décimo terceiro, o salário é pago por quinzena ou por mês, há controle de jornada que vai de 8 horas diárias a 44 horas semanais. E os direitos são válidos para acima de duas diárias por semana. E aí, deu para entender a diferença? Espero que sim. Agora vamos mostrar outro que sempre bomba em nossas redes sociais que é quando o assunto tem relação com assédio moral. Como este post aí, que mostra claramente o que é assédio moral no trabalho. Desmoralizar o funcionário publicamente, chamar de incompetente, fazer ameaças constantes de demissão agir como se o trabalhador não existisse, submeter o empregado a ócio forçado. Se um trabalhador passa por algumas dessas situações, precisa denunciar, seja no recursos humanos da empresa, no sindicato ou até mesmo no Ministério Público do Trabalho. Você não deve se calar. E não deixe de procurar a Justiça do Trabalho para reparar o dano. Os números dizem o quanto os internautas gostaram, com 575 compartilhamentos. E você, já sabe tudo sobre a Justiça Trabalhista? Curta agora mesmo a nossa página do TRT de Mato Grosso no Facebook e siga a gente no Instagram. Assim você pode ficar por dentro e sempre conectado com a Justiça do Trabalho. Zequias. Obrigado, Juri. E em nossa retrospectiva de entrevistas, reveja nossa conversa com a professora da Universidade do Rio de Janeiro, Sara Grinman. Ela analisou os pontos polêmicos da reforma da Previdência. Voltamos já. No trabalho, também é lugar de cuidar da saúde, ao invés de mais café, porque não um copo de água. Escada em vez de elevador, descansar as vistas quando usar o computador por muito tempo. Um ambiente saudável faz bem para todos nós. A justiça do trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói, o um astronauta. Posso conhecer a lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo. Nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. O um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do Judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho.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 Estamos de volta com o Trabalho em Revista. A mudança na aposentadoria que está em pauta no Congresso Nacional é o assunto da entrevista de hoje. E para falar sobre ele, a gente recebe uma estudiosa do tema, a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sara Granimann. Professora, obrigada pela sua presença aqui. Antes da gente falar de, da previdência, das mudanças, é, a senhora costuma, a, ela é conhecida como a reforma da Previdência e a senhora costuma chamá-la de contra-reforma. O que, que é a diferença de um e, e da outra? A contra-reforma é uma, uma palavra, uma categoria, um conceito talvez, é, se a gente quiser dizer assim, que explica que o que está para acontecer é contrário aos trabalhadores e às trabalhadoras. Por quê? Porque o imaginário da reforma é sempre, na luta dos trabalhadores e na nossa vida em particular, quando reformamos algo é sempre, é sempre para apontar no sentido do melhoramento, não é? Então, vou, meus filhos vão morar na minha casa, então vou fazer uma reforma para tornar mais confortável a casa. Vou fazer mais um quarto, vou fazer um banheirinho, como dizem as pessoas que moram nas comunidades. Vou bater uma laje e vou fazer mais um quarto porque meus filhos estão voltando a morar na minha casa. Isso é o sentido da reforma. Aquilo que traz melhorias na vida dos trabalhadores, aquilo que pode agregar algo de melhor para a vida desses trabalhadores. E na avaliação do Senhor o que está vindo aí não é para melhorar. Não é uma reforma, por isso chamamos de contra-reforma. E uma contra-reforma? Uma contra-reforma seria o poder público chegar nessa casa e derrubar a laje seria pôr a casa abaixo, isso seria uma contrarreforma. No campo da previdência, contrarreforma significa, é, metaforicamente, derrubar a laje que construímos para receber as próximas gerações, tornando mais difícil para as próximas gerações e para as gerações presentes alcançarmos os direitos pelos quais tra trabalhamos, contribuímos e é, fizemos a riqueza da sociedade brasileira a nossa vida toda. Professora, no entanto, o que a gente ouve, o que o, o governo tem dito e muitas, muitas é, notícias é que há um déficit na Previdência é, e que não tem o que fazer, o rombo está aí a gente precisa re, é, reformar. É, por outro lado, algumas entidades, é, inclusive a Associação dos Auditores do INSS, negam esse rombo. A senhora, com décadas de estudo sobre a Previdência, é, o que tem a dizer sobre essa questão? Há rombo, não arrombo, problema de financiamento, enfim. Nós temos certeza que não é um problema de financiamento. E é, eu gostaria talvez de trabalhar com um assunto que é mais difícil e eu farei uma tentativa de ser bastante clara. É, para dizer o seguinte, primeiro, Toda a riqueza produzida nas nossas sociedades, elas são fruto do, elas são fruto do, do trabalho dos trabalhadores e das trabalhadoras. Quem recolhe ao, ao Estado são os trabalhadores e alguém poderia dizer, os capitais também recolhem. Entretanto, os capitais, os capitalistas e os capitais só são ricos porque Há trabalhadores que produziram essa riqueza para eles, nós, a classe trabalhadora, estando melhor é, remunerada um pouco como professora ou como alguém que trabalha na justiça do que o trabalhador que abre é, as, as valas e faz a calçada na rua e que trabalha com a picareta, somos nós todos que produzimos a riqueza, só nós produzimos a riqueza no mundo inteiro. bom já seria estranho, por isso, dizer que nós não temos direito ou que não tem recursos para é, sustentar tudo o que o Estado faz. Então, esses impostos que recolhemos, essas contribuições previdenciárias que recolhemos, no plano da teoria nós chamamos de fundo público. E esse fundo público que o Estado recolhe, que é o compõe o, na forma aparente, na forma é, é, contábil no dia a dia, compõe o orçamento do Estado, é aquele dinheiro que o Estado recolhe todos os meses, todos os dias, todas as horas como impostos e como contribuições. Então há uma quantidade de riqueza gigantesca recolhida pelo Estado brasileiro e eu não falo isso para dizer que essa riqueza a gente deva parar de contribuir. Eu defendo que continuemos a contribuir se, e tão somente se, essa riqueza for devolvida aos trabalhadores e às trabalhadoras sob a forma de direito. Então, há uma riqueza considerável no regime geral, que é o INSS, aquilo que a gente chama no dia a dia de INSS, e há mais de 20 anos ele é superavitário. O que é superavitário? Entra mais dinheiro do que se gasta. Então, sobra dinheiro no regime de Seguridade Social, que é onde está a Previdência Social. Quando sobra esse dinheiro, esse dinheiro, e para fazê-lo sobrar, é preciso que o trabalhador e a trabalhadora tenham alongado o seu período de trabalho. Por exemplo, para sobrar cada vez mais, não, é, não se quer que os trabalhadores e as trabalhadoras trabalhem até 55, 60 anos. Mas que trabalham até 65, 70, 75 anos. Então, para esse volume de dinheiro crescer, é, só tem uma mágica: reduzir os nossos direitos e fazer com que trabalhemos mais, contribuamos mais e demoremos mais tempo para acessar o direito. A senhora está me dizendo então. Não sei então, se isso está claro. Sim, mas a senhora está me... me dizendo então que, ao contrário do que a gente tem ouvido aí. A questão não é, então, do, do envelhecimento da população brasileira, que está cada vez uh, é, envelhecendo mais. Então, a gente precisa de mais recursos para pagar esses recém-aposentados. Então, não, a questão não é idade mínima, que é uma das questões que tá, tá, estão postas. É, para se repensar que o brasileiro está é, aposentando muito cedo é inclusive uma frase que a gente ouve com bastante frequência que diz assim ah países muito mais ricos né países europeus não conseguem os trabalhadores têm que se aposentar muito mais tarde como é que nós um país com dificuldades é, estamos é, aposentando tão cedo então a primeira questão é que o, o Brasil não é um país pobre o Brasil tem é, na sua formação, muita gente pobre, mas o Brasil é um país rico e os capitalistas que, que, que têm os seus negócios nesse país é que ganham muito. Né? Por isso há muita miséria e muita pobreza. Assim como não falta dinheiro, não é também verdadeiro o argumento de que nós estamos envelhecendo e que nós precisamos trabalhar mais, porque senão as aposentadorias quebrarão e deixarão de existir para todos. Também não é verdade. Porque há uma outra, outra questão importante que, para analisar se nós estamos nos aposentando cedo, nós temos que combinar essa ideia de, de tempo de contribuição com a produtividade do trabalho. Nós trabalhamos muito, nós temos jornadas de trabalho extensas e nós temos uma produtividade média importante. Quer dizer, o quanto que o trabalhador consegue produzir naquela uma hora, naquela uma hora que o trabalhador produz a mesma mercadoria, ele produz quantas mercadorias aqui no Brasil, quantas ele produz na Alemanha, quantas ele produz na China, quantas ele produz nos Estados Unidos. Nunca entra esse, esse elemento para discutir a idade, por quê? Porque se entrar o elemento produtividade do trabalho junto com a idade, aí sim que aqueles que querem a, a contra reforma da Previdência não terão argumentos para justificá-lo. Então para quem está nos assistindo e ouvindo, é, nós não temos quase nunca possibilidade de tempo e de exposição nos grandes veículos da mídia brasileira, nas grandes TVs nos grandes jornais, nós que contestamos isso, essas é, contrarreformas, não temos possibilidade de divulgar. É, porque isso Mas não senhora... é para acreditar nisso, por quê? Porque se nós tomarmos, por exemplo, no Rio de Janeiro, a cidade onde eu moro, uma mulher trabalhadora pobre Dubai, da favela de Acari e compararmos com um homem branco rico do morador de um dos melhores bairros do Rio de Janeiro, no Alto Leblon, a diferença entre viver muito entre essas duas pessoas de carne e osso chega a ser de mais de 30 anos de idade. Por isso, se tem alguém vivendo muito, não é a classe trabalhadora que está é, recorrendo ao INSS. Professora, pra gente encerrar, é, a, você costuma falar que a principal característica dessa, dessa mudança, dessa reforma ou contra-reforma, como a senhora diz, é criar uma rixa, é colocar em campos opostos as pessoas. Então, coloca o trabalhador jovem contra o idoso, o trabalhador urbano contra o rural, Uh, o servidor público contra o trabalhador seletista eh, e as mulheres contra os homens. Nós temos só dois minutinhos, mas eu queria que a senhora falasse rapidinho sobre esses campos essa opostos. Relação... Muito bem. É... Primeiro, uma contra-reforma dessas não se faz senão como um regime de força. É preciso um congresso autoritário, é preciso um impeachment presidencial para é, ter coragem de encaminhar uma contra-reforma como essa. E para legitimar e para ganhar a adesão, o que, que os signatários dessa contra-reforma é, têm feito? Dizem ao jovem, jovem, se nós não fizermos essa contra-reforma, nós precisamos do seu apoio, porque os idosos são privilegiados, tem o que você não terá. Diz para o homem o seguinte, os homens estão carregando as mulheres porque as mulheres se aposentam, se aposentam mais cedo. Diz ao trabalhador urbano, Olha, o trabalhador rural não contribui e mesmo assim tem aposentadoria. O que esses argumentos têm por intenção fazer é nos colocar os iguais uns contra os outros, umas contra uns, uns contra outros e por aí vai. Nós temos de nos entender como uma única classe e sabermos que se um de nós, se uma de nós ficar para trás e perder o direito, isso diz respeito a nós todos. Por fim, gostaria de dizer algo que é já passando da hora. Nós só conseguiremos impedir que essas contrarreformas que nos tiram direitos e nos fazem trabalhar mais não ocorram se nós estivermos sempre nas ruas reivindicando e pressionando aqueles a quem interessa a reforma a saberem que se realizarem essas reformas, nós perderão os cargos, perderão os seus lugares nos congressos, nas assembleias, nas câmaras municipais, porque isso será algo que fará a nossa vida encurtar. Professora Sara Graniman, professora da UFRJ, professora doutora em serviço social, muito obrigada pelas suas informações, por falar coisas tão diferentes do que a gente costuma ouvir aí na grande mídia, como a senhora disse. Muito obrigada pelo convite. Professor, assim a gente agradece mais uma vez e encerra o nosso programa desta semana, mas você pode revelar a qualquer momento na página do TRT na internet, no link vídeos ou no YouTube, no endereço que está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e ficar bem informado sobre a justiça do trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.